Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os períodos simples e compostos. Além disso, a gente vai falar também sobre os períodos compostos por coordenação assindética. Mas não se assuste com esse nome. Ao longo do vídeo, a gente vai estudar esses diferentes tipos de períodos e vamos ver também exemplos para compreender bem o conteúdo do vídeo de hoje. Mas antes de entrar nesse conteúdo, é importante que a gente lembre de dois conceitos. O conceito de oração e o conceito de verbo. Bom, a oração aparece em um texto quando temos um verbo no núcleo da ideia. Nesse caso, uma oração é um enunciado com um sentido completo e que possui um verbo no seu núcleo. Quando temos mais de um verbo em uma frase, nós claramente temos mais de uma oração, ou seja, mais de uma ideia, compondo o significado total da frase de o verbo é uma palavra que pode exprimir ação, estado ou fenômeno, e tem diferentes formas, dependendo da frase. Bom, agora que a gente conseguiu relembrar um pouco do conceito de verbo e de oração, vamos passar para o conteúdo do vídeo de hoje para compreendermos os períodos simples e os períodos compostos. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo período simples. Aqui a gente tem uma frase que fala sobre a artista Frida Kahlo. Nela, nós conseguimos compreender bem como funciona o período simples. Vamos ler. Em 1938, Calu conheceu os artistas plásticos franceses, André Breton e Marcel Duchamp, do movimento surrealista. Bom, nessa frase, o que nos demonstra com clareza que ela é uma oração é a presença do verbo. O verbo conheceu. Se lermos a frase novamente, veremos que existe apenas um único verbo. Desta forma, fica fácil de perceber, então, que se trata de uma única oração. Ou seja, uma ideia completa está sendo apresentada aqui. A ideia de que a artista Frida Kahlo conheceu os artistas André Breton e Marcel Duchamp. Bom, o que faz deste curto trecho, então, um período simples? Bom, como eu disse, neste trecho nós temos apenas uma única oração, certo? Os períodos simples se caracterizam justamente por isso. Toda a ideia desta frase está sendo transmitida através de uma única oração com sentido completo. Compreendeu? Bom, já os períodos compostos se baseiam na construção de um enunciado com mais de uma oração. E é isso que a gente vai ver no próximo exemplo. Bom, novamente, o exemplo que vai nos ajudar a compreender o período composto fala da artista Frida Kahlo. Vamos ler o exemplo e vamos compreender o período composto, ok? Kahlo e Rivera se casaram em 1929 e viajaram durante alguns anos pelos Estados Unidos. Bom, neste caso, a gente consegue perceber que existe mais de uma ideia compondo o significado deste enunciado. É bom lembrar que o período composto pode conter não só duas, mas também mais orações. Mas o nosso exemplo possui apenas duas orações. Vamos encontrá-las e compreender como funciona o período composto. No começo do trecho, a gente tem a seguinte ideia. Carlos e Rivera se casaram em 1929. Esta é a primeira ideia desta frase e conseguimos encontrar o seu núcleo, ou seja, o núcleo desta oração, no verbo casaram. Logo em seguida, nós temos a segunda parte da frase, que transmite uma ideia diferente, mas que compõe o único significado do trecho. A outra ideia diz o seguinte, e viajaram durante alguns anos pelos Estados Unidos. O verbo, então, que serve como núcleo desta oração é o verbo viajaram. Bom, presta atenção aqui comigo agora. Você conseguiu perceber que a gente tem duas informações diferentes em uma mesma frase? e que elas estão sendo divididas por uma conjunção, no caso, a conjunção E. No começo, a gente tem a ideia de que a Frida Kahlo e o Diego Rivera se casaram no ano de 1929. No final, nós temos outra ideia de que eles viajaram durante uns anos pelos Estados Unidos. São duas ideias diferentes, compondo um significado completo da frase. Bom, é isso que chamamos de período composto quando temos duas ou mais orações compondo um mesmo enunciado. O que seria, então, um período composto por coordenação assindética? É legal que a gente perceba, antes de passar para o terceiro e último exemplo desta aula, o conectivo E nesta frase. Esta pequena letrinha está servindo para conectar as duas ideias da frase, ou seja, as duas orações e seus respectivos verbos. Vamos ver, então, o período composto por coordenação assindética. Bom, nós temos esse tipo de período quando as orações da frase não são conectadas por conjunção, como aconteceu no último exemplo, onde a letra E, uma conjunção, serviu para unir as duas ideias, as duas orações que nós vimos. O período composto por coordenação assindética se caracteriza por unir duas ou mais orações, através de pontuação, e não de conjunção. Bom, vamos ler o nosso último exemplo então, para compreendermos melhor como funciona o período composto por coordenação assindética. Ele começa assim. Carlos se inspirava em sua herança mexicana, incorporando em suas pinturas símbolos indígenas e religiosos. Bom, com as explicações anteriores, você já deve ter percebido que, nesse trecho, a gente tem mais de uma oração. No começo da frase, a gente tem o verbo inspirava, servindo como núcleo da primeira oração. Além disso, na segunda parte, nós temos o verbo incorporando, servindo também como núcleo de uma oração. Na primeira parte da frase, nós descobrimos que a Frida Kahlo se inspirava em sua herança mexicana, ou seja, aquilo que ela viveu no México, no seu país de origem. Além disso, na segunda parte, a gente descobre que, com a sua herança mexicana, ela incorporou em suas pinturas símbolos indígenas e religiosos. Percebeu? São duas ideias diferentes, como no nosso exemplo anterior, duas orações, cada uma com seu respectivo núcleo verbal. A diferença do período composto por coordenação assindética, que é esse que estamos vendo, é que as orações estão sendo unidas, não por conjunção, mas, sim, por uma vírgula, uma pontuação. Compreendeu? O período composto por coordenação assindética é aquele que possui duas ou mais orações unidas por uma pontuação. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender o conteúdo do vídeo de hoje. A gente se encontra numa próxima aula, então, tudo bem? Até lá e bons estudos!